Hoje foram muitas notícias vindas do exterior, em Hong Kong tivemos a chefe do governo finalmente cedendo as pressões e abandonando definitivamente o polêmico projeto de lei de extradição para a China, que deu início a todos os protestos que estão há três meses tomando conta da região. Outra notícia importante foi o fato de que o parlamento britânico conseguiu aprovar uma lei que facilita o adiamento do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Nos Estados Unidos, tivemos o livro Bege mostrando um crescimento modesto da economia norte-americana em agosto, mas com perspectivas ainda otimistas no curto prazo. Nesse cenário, o Ibovespa operou no positivo durante todo o dia, encerrando o pregão com alta de 1,52% por aos 101.200 pontos, puxado especialmente pelos papéis da Petrobras que subiram mais de 2% com a notícia da aprovação pelo senado da PEC que trata da divisão do pré-sal entre estados e municípios e também pelas ações das mineradoras Vale e CSN que também subiram forte hoje acompanhando a disparada dos preços do minério de ferro na China. Outra notícia que também ajudou a animar a Bolsa Brasileira Foi a aprovação pela CCJ do Senado da reforma da Previdência Por 18 votos a 7 E dando mais um importante passo rumo à sua aprovação Com relação ao dólar, finalmente tivemos uma queda Não só pelas notícias do exterior Mas também pela ajudinha do Banco Central Brasileiro Que atuou forte nos leilões hoje A moeda norte-americana fechou o dia em queda de 1,75% negociada a R$ reais e centavos É, pelo visto ainda vai demorar muito pra gente ainda voltar a ver orelhinha do Mickey por aí, viu? Nessa quinta-feira de manhã, teremos a divulgação de vários dados importantes da economia dos Estados Unidos como a pesquisa mensal de emprego, dados de seguro-desemprego além de dados da indústria e de serviço que poderão dar uma boa ideia de como anda a maior economia do mundo além de ajudar também a entender para onde vão os juros